Glórias a Deus. Mais uma vez eu cumprimento os irmãos, os ouvintes, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você tem aí a Bíblia Sagrada, vamos meditar em João capítulo 5. Você que achou João capítulo 5, acho o versículo 43, que é o versículo onde nós iremos meditar na palavra santa e fiel do Senhor. João 5:43 O nosso mestre Jesus diz assim: Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais, e não me aceitais. E outro, se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Glória a Deus. Meu querido, eu quero meditar com você nessa manhã. Algo que parece óbvio para aquele que é amante de ler a Bíblia, para aquele que é amante de ler a palavra de Deus, aquele que crê que há um Deus nos céus que criou os céus e a terra, aquele que crê que Jesus ressuscitou dos mortos, que Deus o Pai o ressuscitou dos mortos e hoje vive e reina para todo sempre Deus de misericórdia. O que, que parece óbvio é aceitar a redenção, é aceitar o perdão, é aceitar a vida eterna, qual Deus nos oferece através de Cristo Jesus, quando Ele morreu ali na cruz do Calvário. E a Bíblia nos diz que o véu do tempo se rasgou aquilo representava a separação que fazia entre Deus e o homem. Porque o homem quando pecou lá no Éden, Deus fez separação entre ele e o homem. O pecado fez separação entre Deus e o homem. A desobediência a Deus fez separação entre Deus e o homem. Aleluia! E a Bíblia diz que quando Deus tira Adão e Eva do paraíso, ele cerca o paraíso, ele fecha as portas, coloca anjos com espada inflamada em volta para que o homem não tivesse mais acesso àquele paraíso e com isso também não tivesse mais acesso a Deus. E depois que o homem perde o acesso a Deus, perde o contato e vamos dizer assim, a comunhão com Deus, coisas terríveis podem acontecer porque ele fica somente pelas forças da sua própria vida, do seu próprio braço. E foi o que aconteceu. Mas Deus, na sua infinita bondade, infinita misericórdia, Ele tem um plano muito maior do que a gente possa imaginar, que a gente possa conceber. Muito se especula a respeito da Bíblia, da palavra de Deus, se é a verdade, se não é a verdade. Uns aceitam e outros não aceitam. Uns dizem que é coisa de homem, outros dizem que não, e há é aquela divergência. Mas eu vejo na Bíblia Sagrada o amor de Deus se revelando a nós. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas também diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade para conosco, ele não nos abandonou, nos, nos, nos deixou entregue aos nossos pecados, mas Ele, pela Tua infinita graça, Ele abriu novamente a porta do Éden. É isso mesmo, a porta do paraíso para nós. E Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Se você crê no paraíso ou não crê, eu não posso te obrigar, mas Jesus disse para aquele ladrão na cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso porque ele creu meu querido, ele disse mestre, rei, oh rei lembra-se de mim quando entrar no teu paraíso no paraíso de Deus aquele homem creu então basta você crer que existe esse paraíso e Jesus é a porta para voltarmos para lá, isso não é conto de fada, isso não é história da carochinha nem conto do vigário porque Pedro disse que ele não segue fábulas de homens, mas eles pregavam aquilo que viam, aquilo que viram e presenciaram e sentiram, porque eles andaram com o mestre. Eles andaram com eles, com ele. Aleluia. E nesse texto ao qual nós lemos em João capítulo 5, versículo 43, Jesus está dizendo assim, olha, eu vim em nome de meu pai, e vocês não me aceitam. Jesus estava ali discutindo com os fariseus que não estava aceitando a tua obra de redenção, de salvação, porque o homem quer seguir a Deus, ele quer se enxergar a Deus da sua, da sua própria forma. E Jesus diz que se alguém entrar por outro lugar, tentar passar por outro caminho, é ladrão salteador, porque ele é a porta, porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E o capítulo 4 de Apocalipse, a Bíblia diz que João olha para o céu e viu uma porta aberta, e lá de dentro uma voz que dizia, vem e veja. Aleluia. Jesus é a porta deste paraíso. Jesus estava dizendo para os fariseus, eu vim em nome de meu pai, por que não me aceitais? Mas um virá em seu próprio nome e vocês aceitarão. Jesus já estava profetizando a respeito do anticristo. E você que está desapercebido, eu quero te dar uma notícia. O anticristo está preparando o povo. Você sabia disso? Essa teologia da prosperidade, desculpa da palavra, mas essa teologia desgraçada da prosperidade que está corrompendo o povo, que está trazendo o povo estar agarrado na terra, porque Jesus disse: Não junteis tesouros na terra, mas os tesouros no céu. E o anticristo está preparando o povo para ficar na terra, mas Jesus quer te preparar para ir para o paraíso, não aceite o outro em seu próprio nome, não aceite mentira inventada por homens, mas aceite aquele que ele mesmo disse, eu vim em nome de meu Pai, eu não vim por mim mesmo, mas eu vim em nome de meu Pai o apóstolo Paulo diz que ele se despojou da sua glória ele se levantou do teu trono desceu do céu se despojou da sua glória, da sua realeza se fez carne, habitou entre nós e nos mostrou o caminho da salvação e da vida eterna e Pedro disse muito bem sabiamente, ele disse Senhor, para onde iremos nós se só tu tem palavras de vida eterna então aceite Cristo porque ele veio em nome do Pai Olhe comigo neste momento, meu querido, se você tem fé, se você crê em nome de Jesus. Senhor Deus querido, Deus de misericórdia, muito obrigado, Pai, por mais este dia que estamos aqui nesta rádio, reunidos com essa imensidão de, desse povo que está neste momento nos ouvindo, e ouvindo, Senhor Deus, também a Tua voz pela Tua Palavra. Então, eu peço a Ti neste momento, nós ouvimos agora a Tua Palavra. Agora eu te imploro que tu ouça, Senhor Deus, a cada oração neste momento, a cada um que está reunido conosco nessa oração de fé. Que o teu Espírito Santo envolva cada vida, Pai. Vende encontra cada necessidade, rompendo todo o mal, tudo aquilo que não provém de ti. E que a luz do teu Espírito Santo reine e brilhe em cada família, em cada coração, para a tua honra e para a tua glória, meu Deus. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém.